Você sabe como é que se pronuncia essa palavra aqui que tá aparecendo na tela? Você sabe? Sabe? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e eu tenho o prazer de receber aqui no meu canal este mestre do inglês. Quem? Quem? Quem? Adir Ferreira está aqui. Oh, thanks for having me. Thanks oh, for having prazer a pleasure to have oh, you here Adir. fantastic. Introduce yourself to my listeners. Tell a little bit about yourself. Tell us. Ah, salve pessoal, tudo bem? Prazerzão, estou tá aqui com o Júnior. Estou em São Paulo aqui para um evento, vim lançar meu livro. O Júnior vai falar do livro depois para vocês também. Vou colocar aqui na descrição também, ó. Vai lá, é. vai lá, Vai lá que está massa o livro. E é brilhagem. Tá na brilhagem total, total. total. E aí eu falei assim, Junior, vamos gravar um vídeo pro seu pessoal, porque eu sou mestre, eu sou expert, perito em pronúncia de inglês americano. Caraca. E o... Ah, muito obrigado. Caraca. E hoje nós vamos dar 20 palavras pra vocês que uhum. você provavelmente tá pronunciando errado, porque eles têm uma sílaba esmagadinha, que a gente chama de squeezed out syllables. Ó, oh, can you repeat it again, please? Squeezed out syllables. Tá aparecendo aqui, ó. That's right. Fera. Squeezed out syllables. Uh, squeezed out é quando você, tipo faz aquele squeeze, né? uma apertadinha assim, ó. Espreme, ali, ó. é né? e aí uma letrinha ou outra acaba saindo da pronúncia da palavra e você não a pronuncia, não é mesmo? Exatamente, e então, muita gente erra. Então presta atenção, fica com a gente até o final para você aprender, garanto que você vai se surpreender muito, Lerners, muito, muito, então vamos aí para a primeira palavra que eu tenho aqui, ele tem uma colinha, tem uma aqui. cola aqui, tem uma colinha <risos> <pra> <risos> meu, meu amor não é muito boa, né? na verdade, <risos> Então, vamos lá. Adira, essa palavra que está aparecendo aqui na tela é aspirina, certo? Sim. Algumas pessoas podem pronunciar assim. Aspirin, tá certo isso? Como é que se pronuncia aspirina? Então, a gente junta para aspirin. Uau. Aspirin. Aspirin. Aspirin. Não é aspirin, and é uhum. aspirin. Duas sílabas. Aspirin. Então, esse i, ó, como está aparecendo aí, meio negrito, né, não é pronunciado. Esse i foi squeezed out. Foi squeezed out, foi imprensado, foi esmagado ali. Então na hora, ó oh, vai, vamos lá, Adir, você fala e a galera aí repete. Vamos lá, learners. Aspirin. Aspirin. Aspirin. Very good. Aquela voz de gravador. Aspirin. Tá tudo mais. Vamos lá, a próxima palavra é essa que está aparecendo aqui, que significa na, é, média, médio. Hum. Como é que eu pronuncio isso, Adir? Average. Can you say that again? Average. Average. Não é average. Uhum. average. Average. Average. Duas sílabas também. Duas sílabas também. Average. Dá uma juntada ali. Dá uma squeeze out. Squeeze out. E temos Exatamente. o E, né? Que não foi falado. Então, atenção na hora de falar essa palavra. Nas, na, atenção! Próxima <risos> palavra é essa aqui, ó. Basicamente. Hum, nós temos dois erros aí. A pessoa vai dizer. Basically, uh -huh. esse som não é dizer de, é de s, então fica certo. basically, basically, basically, basically, All right? right? Basically, eu já ouvi muitas pessoas, eu acho até que inclusive eu no comecinho falava uh, basically, ou então basic, né? É. Então basic. é basic, basic, basic. É o mesmo caso da palavra caso, case, c-a Uhum. C -A -S -E, C-A-S-E, case. Case. Case. Então, na, na case, case. Todos com a pronúncia de S mesmo, tá? Okay. Então, quando você tem um case de sucesso, você tem um, um case de sucesso. Case. Um case. De sucesso. De sucesso. É outra bem. história. Outro rolê. Outro rolê, né? outro rolê. É outro rolê. É outro rolê. Outro rolê Muito bem. Galera, a brilhagem tá máxima. Vamos lá para a quarta palavra que significa negócio. Negócios. Hum, hum. Você pode dizer business, ah. mas aí tem um negocinho também no negócio ah. que esse som do do U é um U, é um b business business, business. business. duas sílabas business. business business não é um b compreendido não, não. é b, b. é b. B. B. B. Business. b business business business business alright business business, business. Oh, essa você okay. se surpreendeu Eu aposto na é verdade passado passado coloca nos comentários aqui se você ficou passado mais passado <risos> que o, o cai no churrasco ah, lá. Essa foi ruim. Essa foi ruim. Pede um, desculpa pra eles uh, agora. sorry, learners, vocês lá. estarem assistindo esse vídeo até aqui pra ouvir isso. A piada é ruim. Muito bem. Bad lá. joke, bad joke. <risos> Próxima palavra aqui, ó. Chocolate. Eu gosto muito de chocolate. Ah, viu? eu também gosto. Hum. E não é? Chocolate. Hum. Duas sílabas só. Hum. Chocolate. Chocolate. Chocolate. Chocolate. chocolate. chocolate. Não é chocolate. chocolate. Chocolate. Chocolate. Chocolate. É tipo um clã, né? Chocolate. Chocolate. Wow, yes. Chocolate. Chocolate. Então você já sabe o que dá pra gente em Natal, em Aniversário, né? Pode mandar um chocolate que a gente vai acertar. Ah, por gentileza, aceitar. mande sim. <risos> Nunca pedi nada pra vocês, mandem sim. <risos> Next. Vamos ver a outra. Vamos lá. Confortável. Hum, eu vou dar uma dica pra você. Então você vai ter comfortable, né? Uhum. Que seria ela pronunciada bem devagarzinho. Só que tenta falar campo de futebol rápido. Campo de futebol. Campo de Oh, que legal, campo de futebol. Comfortable. Comfortable. Comfortable. Quase. Então, comfortable. <risos> comfortable. Comfortable. Com comfortable. Com comfortable. <risos> comfortable. <risos> so, Me dá mais uma vez. Comfortable. Muito bem. Que significa confortável. confortável. Não é comfortable. Nossa, ou... nossa, confortável a gente perde a amizade, tá? Não fala isso pra gente é não. É tipo vegetal, né? Vegetable. Vegetable. É. Vegetable. That's bom. right. Que a gente, oh, oh, talvez pela palavra mesa, né? Table. Table. A mesma terminação. É. É, mas aí, né, a, a, a fonética a pronúncia em inglês não tem muita regra, tá? Então é por isso que complica mesmo. Uhum. É complicado, eu tô com vocês nisso aí, tá? Mas a gente vai dando aquelas diquinhas aí pra você ficar fluente e falar okay. mais mais direitinho isso. aí e não passar vergonha quando você for falar inglês. Muito tá. bem, então nada de falar comfortable. Comfortable. Comfortable. Comfortable. <risos> Vamos lá. Conferência. Que é conference. Conference. Conference. conference. conference. conference do F parece que vai para o R direto né Conference a Conference não conference. não é conference, conference Conference Conference corporativo ah corporate corporate corporate não é corporate não é corporate corporate corporate faz um squeeze da alta aí no yeah. o beleza próxima palavra diferente um different hum. seria mas a, a, Okay. seria different, mas aí, você corta, fala, mas aí você corta, e diz different, different, different, Duas sílabas também. Ou seja, different, ou seja, eu estou different com você. Bad joke again, bad joke again. He needs to apologize right away. He needs to apologize. Sorry, learners. One more time. Sorry, he's cada, cada de uh -huh. cada um, Isso. né? Isso. Então você... então você diria Every, né? Mas você diz every. Every. every. Presta atenção para não dizer ever, porque ever é um outro advérbio, ah, tá? Então, isso. every. Every day, every night, every month, every. Você tem que pronunciar o Y, que é o som de I, ó. Every. every. Ok? Não é ever, é every. Every. Então, every day. Every day. E não every day. Não é every day, ok? <risos> every. every. Tudo bem. Família. Ah, essa é comum, as pessoas também erram. Então, fica family. Family. Cortando o i, faz o i. quiz do i. Family. Não é family. Family. Family. Family. family. family. family. Fat, family. family. Yeah. Fat family. Fat family. Fat family. Finalmente! Finalmente o meu está neste canal. Finalmente! Que vira finally. Finally. Finally. Nada de finally. Mas em algumas músicas, para efeito de música, você vai ouvir finally, ok? Mas na uh -huh. linguagem do dia a dia, finally. Isso me lembrou a canção acho que da Beyoncé. Que ela fala finally, nananana, nananana, nananana, nananana. Você vê que eu não lembro da letra, né? É, não sei Mas é a finally. música da Fergie que chama Finally também. Ah, Fergie. Bota aí, Flash um trechinho da canção. Isso com uma licença poética, vamos dizer assim, né? Yes. é. Né? Yeah. É uma licença fonética. Fonética. Uma licença fonética. Perfeito. Poética é quando você, você mexe nas interpreta, interpreta, é. tá? Licença fonética. fonética. Vamos lá. Temos aqui Vou agora passar. geral, geral, hoje. geral, que uh -huh. seria general, ok? Mas você diz general. Peraí. Mas... <risos> <risos> <risos> Mas você diz general, general, general, general. Olha só, é o n, o r, um l. É tudo um monte de consoante junto. Isso, isso que eu ia falar. Lembra que quando a palavra acabar em L, em inglês, você vai pôr a ponta da língua no céu da boca. General. General. General. General. Assim, ok? General. General. General. General. Claro que você não vai falar com essa cara que eu tô fazendo aqui. Por né? favor, é não fala pra... assim. É. é só pra você treinar. General. General. General. Muito bem. General. Isso é muito legal, cara. História. História. História. A gente assiste o quê? O History Channel. Uhum. Mas... Licença fonética novamente. Uhum. History. History. History. History. Duas sílabas. History. History. History. history. Sem falar history. Pelo amor. Né? History. <risos> a gente tá falando. Ai, pelo amor. Ah. History. History. History. History. Aliás, tem até uma. Dá para dar uma dica extra, que é a diferença entre history hum. e story, né? Story. Que esto, o story é como uma história. Um, fictícia. Um, um fictícia Um ponto, né? É. Por isso que tem aquele filme do Toy Story. Ok. E quando você estuda uma disciplina na escola que fala sobre o descobrimento do país e né, tudo mais. É você, History. Você está estudando History. Que história é História verdadeira. Verdadeira. History. Exatamente. Okay. E no seu Instagram você não faz Histories, você faz Stories. Muito bem. Ok. Que muita então gente fala Histories, tá? <risos> stories. Nada de falar Histories, beleza? Não. Stories. E aproveita e assiste lá os Stories do Adir, os faz também. Faz isso também. Segue lá, tem coisa lá, boa lá, no Instagram. Segue, segue no Instagram o Adílio, Vai na minha que você briga, a qualidade é garantida nós. É Learners, muito bem. <risos> It's we. It's we. It's we in the tape. It's in the tape. Vamos lá. Depois de história, nós temos interesse. Interesse, que seria interest. Então vira interest. Interest. Interest. Interest. Interest. E pegando um gancho interessante, uh -huh. fica interesting. Interesting. Interesting. Uh -huh. Interesting. Right. interesting ok vai right? vai anotando aí tá, tá, anotando. Presta es... tá anotando presta atenção presta atenção caderno aí ó ó <risos> e oh, é uma dica você pode pegar todas essas palavrinhas com áudio lá no meu blog o link tá na descrição do vídeo aqui C Que okay? é, é nós eu estou lendo agora nesse exato momento tirando essas palavras né, do blog do adir então confere lá se você não conhece Legal. porque você vai continuar melhorando aprimorando seu inglês com esta fera aqui que está mais de 500 postagens, vídeos, áudios, tirolesa, <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Tem de que tiver. tudo, tem, tem de tudo. tudo. Receita de bomba de banana fit. Vai lá, corre lá. tá ótimo. Muito bem, banana fit. Vamos lá. O, falar em comida, né? Omelete, Adir. Omelete. Ah, ok. Omelete é omelete. Omelete. Não é? Omelete. Omelete. Am. Omelete. Omelete. Omelete. Me lembrou Amlet. aquele cara do Hamlet. Hamlet. É primo. primo. É primo, né? Que um, que um é de presunto, que é de ham. ah, Red <risos> é que, é chão, que é agora! Não é só ele que tem direito de fazer a roda. Que coisa! Depois de, do, do omelete aí, a gente tem natural. Natural, que seria natural. Mas a gente diz natural. Natural. natural. Seria um nat uhum. natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Então, Lembrando gente... da pronúncia do L também. Natural. Uh, é. Que não, é nat não é natural. Tipo Google. Google. Tá? Google. Google. Google. Então, então céu da boca. natural. Então, aquele seriado que tem aqueles dois irmãos, parece? Aqueles dois caras sempre procurando fantasma e tudo? É? Supernatural. Supernatural. Supernatural. Supernatural. Supernatural. Supernatural. Muito bem. E depois nós temos provavelmente. Ah, que é... Probably. Bonitinho, certo. né? Então a gente diz probably. Probably. Probably. É o probably. Probably. Ou seja, eu tô sem dinheiro, então estou meio probably hoje. <risos> Meu Deus. It como... never ends! It never ends. It's not getting any better anytime soon. Não vai melhorar. Então probably. Pra, probably. probably. Que o oposto é o quê? Really? Really? <risos> Badum pra ele, então. É, tá ruim, de qualquer forma. Muito bem. Calma aí, Leris. Calma aí que tem mais de um que saiu. Vamos lá. Vários. <risos> Vários. Seria several. Olha o L também. Uh -huh. Several. Mas a gente diz oh. several. Several. Several. Several. Duas sílabas. Several. Several. Several. E terminando com a língua, entre, é, a língua no céu da boca. Okay? ok? Several. Several. Próxima palavra. Separado. Hum, que seria... Separate, uhum. mas te junta vira separate, separate, separate, separate, separate, separate. ok? Tudo bem? Separate. separate, that's it. Separate, separate. Tá anotando? Pegou todas as palavras muito bem. Agora você vai fazer o seguinte: vai aqui aqui embaixo nos comentários, comenta aí qual palavra que você mais se surpreendeu, qual palavra que você já sabia, aquela palavra que você aprendeu, que você ficou passado em descobrir. O passado e não se esquece também de ir lá no canal do Adir, tá aqui na descrição. Conferir o post dele, os posts lá no blog e no Instagram dele também. Inclusive, tem um vídeo meu com Adir agora lá no canal dele. É, é nenê, vai lá, lá. Vai lá, assiste lá e deixa um comentário lá, deixa um like para ficar feliz. É a mesma coisa que você vai fazer neste vídeo. Adir! Dá uma mensagem para a galera que eu tô muito feliz de receber você aqui no canal. É um prazer estar aqui com você. E eu quero que você converse um pouco com os meus queridos learners. É o seguinte, uma dica de pronúncia para vocês é você escutar analiticamente, ou seja, você vai escutar não só para entender, você vai ver as minúcias da pronúncia, ver onde as palavrinhas se ligam, ver onde você achava que tava falando certo, mas não tá. Então, isso você vai usar um texto com áudio que você já entende mais ou menos um pouquinho mais difícil para te dar uma desafiada e você vai escutar isso várias vezes porque não é ouvir uma vez só você vai ter que repetir esse processo um monte de vezes e eu vou dar uma dica que é polêmica agora tá polêmica para polêmica. É, você aguçar o seu listening e melhorar a sua pronúncia pega esse texto que pode estar no seu livro de inglês pode estar nos vídeos do YouTube pode estar no, na série da Netflix você vai transcrever esse áudio. Esse é um trechinho só, não, nada muito grande, você não cansa, tá? Você vai transcrever, você vai ver como a transcrição vai melhorar o seu listening, você vai ficar mais atento, vai entender melhor e, como consequência, vai poder falar melhor. Por quê? Você vai ter mais repertório. Que legal, você tá ouvindo aquilo que você tá lendo e escrevendo. Olha é. quantas coisas você consegue treinar. É verdade. Exatamente. Bela dica. Eu vou adotar depois